Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva, nós vamos trazendo agora as primeiras informações do setor policial. Às 6 horas e 40 minutos, 6 e 40, o Albert chega trazendo para a gente todas as notícias da polícia. Albert, bom dia para você e quais são os destaques nesta manhã de quinta-feira? Oi Ana, bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência, bom dia para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso RCN Notícias nessa manhã. Né? Frio, temperatura caiu aqui em Trasagoas, viu? Chuva, né? Não é nem mais aquela garoa, mas já, já é chuva, né? Caindo chuva aqui no nosso município e a gente segue aqui com as ocorrências das últimas 24 horas. Bom, Ana, destacando aqui né, algumas ocorrências do setor policial que aconteceram aí nas últimas 24 horas aqui em Trasagoas, nós vamos falar agora aqui né, é, a respeito né, de uma apreensão é, de um homem que estava com arma de fogo, viu? Isso aconteceu ontem, as equipes da Força Tática e do Getã estavam, estavam fazendo rondas ali no bairro Vila Piloto, na Vila Alegre, na Quinta da Lagoa, quando na rua Alba Cândida visualizaram aí um veículo Toyota Corolla. O condutor, ao perceber a presença aí da viatura, ele acelerou o veículo, foi dado voz de parada. No primeiro momento ele não acatou aí continuou aí por alguns quarteirões, mas em seguida foi parado, viu? E aí, durante busca veicular, foi localizado aí pelos policiais um revólver é, calibre 22, estava municiado, tinha sete munições e uma caixa de munição contendo 14 munições intactas, Ana. Isso mesmo, viu? E o passageiro, né? Que estava junto com esse homem aí Já é muito conhecido no meio policial Pela prática de crimes de porte ilegal de arma De fogo, tráfico de drogas, furto e receptação né? E aí o que, que aconteceu? Esse rapaz que estava aí de carona Ele foi negociar né, essa arma com o condutor E estaria comprando um revólver no valor de R$ 2.500 Foi dado voz de prisão aos dois né E aí realizado aí a apresentação, né, os dois foram apresentados aí na delegacia de polícia, juntamente com a arma apreendida, portanto, esse caso aconteceu na tarde de ontem, na Vila Alegre, né? na Vila Piloto, né, aqui em Lagoas portanto, a polícia aí, apreendendo aí essa arma, que seria vendida aí pelo valor de R$ 2.500,00, né, Cristina? É, pois é, né? Que bom que a polícia conseguiu retirar de circulação essa arma, porque a gente sabe que essas armas, para quem não tem um porte, enfim, é, acaba né? é, servindo para alguns tipos de crime e até mesmo tragédia. Então é importante a polícia realmente retirar de circulação esse tipo de, de arma, né? Esse tipo de produto, para evitar aí mais crimes, né, Albert? Exatamente, é né? o trabalho da polícia, né, Ana? O trabalho da polícia aí é coibindo para tirar né, de circulação essas armas, né? essas armas aí ilegais, inclusive essa arma aí estava sendo negociada, esse homem que foi preso aí, já muito conhecido aí nos meios policiais, né, com armas né, por tráfico de drogas, portanto agora vai ficar à disposição da justiça, Ana.